Capítulo 7 – Acercando-se de Letícia Dentro das estratégias planificadas por Marcelo, as coisas iam muito bem, uma vez que as relações com Camila já tinham se estabelecido, e, entre eles, a cada dia que passava, a amizade se tornava mais intensa. Isso fazia muito bem ao ego do rapaz que, Colocado de lado pela esposa, passara a encontrar nos elogios da amiga uma fonte de satisfação para o orgulho masculino, compensando, assim, de alguma sorte, a ausência do interesse da antiga companheira. Agora, dentro de suas expectativas, faltava aproximar-se das outras duas, coisa que iria acontecer naturalmente, sem ferir as novas relações com Camila. Uma vez que, segundo ele supunha, entre elas também havia uma competição surda, cada uma defendendo seu espaço e disputando as próprias relações com certa exclusividade. No entanto, Marcelo sabia agir com cautela, sem demonstrar a exclusividade nem se deixar levar pelo devotamento isolado a apenas uma das mulheres do escritório. Assim, Passara a buscar aproximar-se de Letícia, usando recursos que, segundo sua avaliação psicológica, poderiam facilitar esse acercamento. Diante de seu caráter e seu modo direto de posicionar-se, Marcelo não podia usar a mesma técnica que lhe tinha favorecido, a aproximação de Camila. Sabendo que Letícia gostava de ser admirada pelos seus dotes intelectuais... Já que sua beleza não era diferente ou maior do que a da média das mulheres, Marcelo sabia que precisava levar as coisas para o lado que mais agradava a jovem. Por isso, fazendo-se de desentendido sobre determinado assunto jurídico, acercou-se certo dia, quando Camila já tinha se ausentado para atender a compromisso no fórum, batendo a porta da sala de Letícia. Doutora Letícia, estou precisando muito de um socorro seu. Ora, Marcelo, primeiramente tire a doutora, porque aqui nós todos somos iguais. Quanto ao socorro, meu amigo, parece que você jamais esteve em dificuldades ou precisou de qualquer coisa, mas, naquilo que eu puder ajudar, estou à sua disposição. Você não está ocupado agora? — Estou um pouco atarefada com algumas ideias, mas nada que não possa deixar de lado para escutá-lo. Entre e sente-se aqui. Agradecido pela receptividade, Marcelo atendeu ao convite de Letícia e se posicionou no ambiente de sua sala, organizada e bem iluminada, pela janela que dava para a avenida principal. O que Marcelo não sabia era que, dentre as três colegas, Letícia era a que mais se inclinava para uma aproximação afetiva em relação a ele. Desde que chegara ao escritório, ocasião em que fora recebida por Marcelo, que se incumbira de lhe mostrar as dependências e explicar o funcionamento, Letícia se observara na companhia do rapaz, admirando-lhe o pódio físico, os gestos másculos, a maneira autoconfiante e ao mesmo tempo gentil de colocar-se à disposição para qualquer problema que ela encontrasse. Naturalmente, dentro de sua característica psicologia, Letícia não demonstrou interesse pessoal e, menos ainda, qualquer debilidade em seus conhecimentos, o que demonstraria um despreparo para as lutas do escritório, constatável no primeiro pedido de ajuda que fizesse. Manteve-se firme, recorrendo até mesmo às informações junto às arrumadeiras e aos estagiários que lá já se encontravam, mas não dava o braço a torcer para que sua posição de segurança e independência marcasse logo a sua condição de profissional competente e determinada. No entanto, ela mesma não tinha como negar o interesse feminino que a convivência com Marcelo todos os dias ia tornando maior, ainda que ela soubesse respeitar a sua condição de homem casado. Olhar não arranca pedaço, pensava ela, repetindo a velha frase com a qual mulheres e homens se observam com segundas intenções, ainda que não declaradas ou vividas. Além do mais, nunca ouvi de Marcelo qualquer referência à sua mulher, e nas poucas vezes que tentei saber algo, ele apenas disse que ela não tinha qualquer atividade, ficando em casa cuidando das coisas ou passeando para divertir-se nas compras. Credo, que mulherzinha sem graça, não estuda, não se dedica ao desenvolvimento de si mesma. Para um cara ficar com uma mulher assim, ela deve ser uma beldade. Os pensamentos de Letícia, desde há muito tempo, já tinham esquadrinhado o perfil de Marisa, uma vez que, sendo muito competitiva por natureza, a jovem advogada buscava avaliar o que levava Marcelo a se manter ao lado de uma mulher sem atrativos culturais, competência profissional ou hábitos intelectuais que causassem admiração. Esse era o seu caso pessoal. Sabendo que, sem ser feia, não era a mais maravilhosa das mulheres, precisava compensar suas limitações na beleza com atrativos em outras áreas de seu caráter, o que a fazia sempre dedicar-se ao enriquecimento intelectual, frequentando cursos, visitando museus, assistindo a filmes, lendo diversos livros. No fundo, entretanto, ela admirava Marcelo, que... Sem saber de tal sentimento oculto, mantinha-se diariamente ao seu lado, dentro de uma distância natural que mais provocava curiosidade de Letícia do que protegia Marcelo de qualquer intimidade, intimidade essa que agora ele pretendia aumentar deliberadamente. Ali estavam os dois. Ele, desejando uma aproximação maior de Letícia para usá-la, sem imaginar quais seriam os sentimentos dela, e ela, desejando ainda mais uma aproximação com Marcelo, procurando conquistar o seu interesse para, quem sabe, uma futura relação amorosa. No entanto... Nenhum nem outro poderia revelar-se de imediato, uma vez que em ambos as intenções ocultas eram muito maiores do que as que suas palavras revelavam. — Pode falar, Marcelo. Qual é o seu problema? — Bem, Letícia, estou enrolado em um problema para o qual não encontro uma solução melhor do que outra. — E? procurando apresentar os fatos, apontando-os envolvidos na questão jurídica delicada e lançando sobre a jovem a sua argumentação jurídica para explicar-lhe suas dificuldades, de maneira a deixar claro que não se tratava de uma falta de competência sua, mas que, dentro das inúmeras saídas que poderia encontrar, nenhuma delas era suficientemente boa ou adequada para atender aos interesses de seu cliente. Por isso, recorria à sua ajuda para que ela, estudiosa, inteligente e competente, pudesse avaliar a situação como alguém que está de fora e, com todas estas virtudes, aconselhar um caminho mais adequado para ser trilhado. Este discurso de Marcelo caía como uma pluma no coração e no ego de Letícia, que outra coisa não desejava no mundo do que ser admirada por um homem inteligente, ser respeitada pelo seu conhecimento, ter a oportunidade de demonstrar sua competência e, assim, sentir-se importante. — Ora, Marcelo, agradeço muito a sua consideração, mas estou certa de que sua capacidade pessoal qualifica muito bem para decidir o melhor caminho. — Ah, mas sabe, Letícia, por mais que tenhamos uma ideia clara das coisas, nem sempre a nossa cabeça está no caminho mais acertado. Por isso, e, e considerando todo o seu talento e dedicação, além da sua inteligência primorosa, não vejo melhor ocasião para recorrer a você como uma consultora, a fim de que, não estando envolvida, sem os compromissos pessoais com as partes, possa me alertar, corrigir e orientar, no sentido de não errar na hora da escolha da solução jurídica. Ah, tudo bem, Marcelo. Apenas creio que vou precisar estudar isso com mais cuidado, a fim de que não me equivoque na opinião que você está me pedindo. Certo, Letícia. Já esperava por essa solicitação. Precisarei dar uma resposta aos meus clientes dentro de 30 dias. Assim, você tem tempo bastante para poder ficar com os documentos e estudá-los como quiser. Ah, que bom, Marcelo. Vou tirar cópias e levar os documentos comigo para casa, onde geralmente penso melhor porque lá há mais sossego do que aqui. Puxa, eu invejo, Letícia. <risos> em casa é que eu não consigo trabalhar mesmo. Por quê, Marcelo? A mim me parece que o ambiente de casa é mais agradável para nos desligarmos das coisas e nos concentrarmos em determinado assunto. É que você mora sozinha, não é? Sim, eu moro sozinha. Mas em casa, a dureza é ter que conviver com alguém que adora ouvir música barulhenta 24 horas por dia. Muitas vezes, nem mesmo para dormir eu tenho sossego. Minha esposa só me dá trégua quando sai com alguma amiga, quando vai ao shopping ou está dormindo. Escutando estas revelações, Letícia se sentiu mais importante perante si própria, já que, de maneira pouco velada... Marcelo se referia à mulher revelando certo enfado, certo cansaço de suas maneiras, demonstrando uma discordância que o afastava da esposa de alguma forma. — Mas você não reclama, Marcelo. Nem sempre todas as coisas podem agradar apenas a um lado. Um casal precisa se respeitar e se harmonizar em tudo, para que possa dar certo a relação. — No começo, Letícia... Eu falava, discutia, brigava. No entanto, depois, percebi que Marisa era distraída para certas coisas e que eu ia acabar estragando o que era bom em nossa relação por causa de detalhes que poderia administrar com mais paciência. Afinal, o casamento não é feito somente de música barulhenta, não é? A expressão de Marcelo dava a entender que as relações íntimas que mantinha com Marisa... Eram a causa da aceitação de sua conduta impertinente, demonstrando assim que suas ligações com a esposa se mantinham firmes por causa da condição de amante arrojada, que, diante das palavras reticentes de Marcelo, Letícia agora imaginava que Marisa deveria ser. E isso era a plena verdade. Marido e mulher se entendiam muito bem nas aventuras sexuais a que se deixavam arrastar, e nessa área estava o grande laço que os unia. Mas sabe, Marcelo, você nem imagina como é bom estar em casa com uma musiquinha suave, com um bom livro, uma xícara de café cheiroso, um banho quente, um roupão macio. Isso é uma coisa muito agradável, porque nos faz relaxar e estimula o pensamento. Por isso é que, quando tenho causas complicadas, levo tudo para casa e lá encontro sempre a melhor solução. Ah, que bom, Letícia. Do jeito que você está falando, parece ser muito gostoso mesmo. Só que em casa isso é impossível para mim. Gostando muito do rumo natural que a conversa estava tomando, Letícia continuou falando, já procurando uma forma de se manter ligada a Marcelo. Você tem algum telefone celular que eu possa chamá-lo pessoalmente, caso tenha alguma dúvida nos documentos e precise lhe pedir algum esclarecimento? Claro, Letícia. Desculpe minha distração. Eu gostaria que, se tiver qualquer problema ou precisar de mais informações, você me telefonasse neste número eu ficarei muito agradecido pela atenção que estará me dando neste caso. Mas não vou criar problemas com Marisa ao ligar para o seu celular? Não, nenhum. Marisa tem o celular dela e ela sabe que muitos clientes, homens e mulheres ligam para mim. Não há nenhuma dificuldade nisso. Tudo bem, então, Marcelo. Mais uma vez, desculpe tomar o seu tempo e arrumar trabalho para o seu momento de descanso, Letícia. Não se incomode com isso, Marcelo. Para mim será um prazer muito grande poder ajudá-lo. Percebendo que o assunto tinha acabado, o rapaz pediu licença para sair e deixou a sala de Letícia, carregando no íntimo a sensação de alegria por ter conseguido quebrar o gelo que havia entre eles pela distância que ela sempre gostara de manter. Marcelo, em sua sala, agora já podia catalogar mais um sucesso em sua empreitada aproximatória, imaginando que, na próxima semana, restava cercar-se de Silvia. Letícia e Camila já estavam no seu bolso, de forma a não ter mais dificuldades em manter o relacionamento profissional com ambas, pelos caminhos mais aquecidos da amizade e de uma intimidade saudável para os seus projetos. Letícia, sozinha em seu ambiente de trabalho, com a porta de sua sala fechada para poder entregar-se melhor aos próprios devaneios, se sentia nas nuvens como há muito tempo não se via. Sua emoção estava novamente ativada. Diante dela, o jovem atraente e desejado lhe oferecia a oportunidade de aproximação reconhecendo a sua capacidade, ele dando inúmeras informações sobre o relacionamento afetivo que mantinha com a esposa. Percebia que Marcelo havia sido fisgado pela fêmea com que se casara, e era por aí que ele tentava manter a relação, demonstrando dessa forma onde se encontrava o seu ponto fraco, aquilo que, na condição de homem, era predominante em sua união com uma mulher. O raciocínio rápido de Letícia soubera aprofundar as palavras e expressões de Marcelo, reconhecendo que ele se irritava com a forma de ser de sua esposa, ficando aliviado quando ela estava fora de casa, única ocasião em que tinha algum sossego. De qualquer forma, para conseguir conquistar seu interesse, ela precisaria investir na provocação do seu instinto masculino, sem se vulgarizar e sem se oferecer, para que isso não acabasse se voltando contra ela mesma. Dentro de seu coração agitado pela excitação produzida por aquele encontro, Letícia sabia que essa era a sua chance, esse era o momento de investir, para que o homem desejado acabasse se interessando por ela e, descobrindo suas qualidades feminis, além das muitas qualidades intelectuais, acabasse por aceitar trocar de mulher, reconhecendo que, com ela, ele sairia ganhando muito, porque ganharia uma companheira igualmente ousada, mas, além disso, uma mulher inteligente, Interessante e competente, dentro do mesmo ramo de atividade profissional que ele próprio desenvolvia. Não é preciso dizer que, ao lado de ambos, o mundo espiritual inferior atuava, levando-lhe o pensamento sempre na direção das fraquezas naturais que lhes dominavam o caráter. Marcelo, cego em seu projeto de derrubar Leandro, Agora se encontrava empolgado com as atenções de Camila, a bonitona do escritório, que, todos os dias, tornava-se mais próxima dele. Ao mesmo tempo, desenvolvendo sua estratégia, iniciava a conquista do interesse de Letícia, sem imaginar que esta se interessava por ele mais como mulher do que como colega de profissão. Iludido por seus pensamentos equivocados, Marcelo ia sendo estimulado pelo chefe por Juvenal, as duas entidades principais envolvidas no seu processo de perseguição direta, ajudadas por Gabriel, o aleijado. Em realidade, este espírito poderia ser considerado mais como um estagiário do mal, um aprendiz do que um ativo praticante de perseguições. Tanto assim, que era visto pelos seus dois acompanhantes como alguém ainda despreparado para exercitar as atitudes firmes dos perseguidores, assemelhando-se a um espírito galhofeiro e brincalhão, muito mais do que a um espírito mau. Na verdade, sua aceitação no grupo se dera efetivamente pelo seu estado de deformidade, que produzia susto ou repulsa até mesmo em entidades experientes nos processos de perseguição. Tanto o chefe quanto o juvenal sabiam que Gabriel seria um excelente instrumento nas horas em que fosse necessário assustar alguns dos envolvidos nos processos de perseguição nos momentos do sono físico. — Você viu, chefe, como as coisas estão indo bem? Marcelo já está entrando na nossa, e as duas franguinhas serão o nosso braseiro para cozinhá-lo bem cozido. Falou o zombeteiro juvenal. — Sim, Juva, respondeu o chefe, demonstrando intimidade. — Marcelo está indo na direção correta. Na próxima semana investiremos na última que está faltando. — Para facilitar as coisas, vamos providenciar uma visita à casa de Silvia, produzindo-lhe as sensações que possam favorecer a ação de Marcelo, criando no espírito da nossa velha amiga o ambiente favorável de que tanto ele quanto nós necessitamos. — Oba, chefe! Vamos ter festa da boa, então! — Atalhou o Juvenal. — Acho que sim, mas só nós dois vamos ter que participar. — Claro! — — O único problema é o aleijado — falou o Juvenal baixinho. — Isso não será problema, porque já falei para que se mantenha junto a Letícia, acompanhando seus pensamentos e estimulando seus sentimentos na direção de Marcelo. Será como que uma avaliação para sua continuidade junto a nós. Ele não poderá se ausentar da sua presença durante o final de semana inteirinho — — Então, na segunda-feira, voltaremos para ver como foram as coisas, o que nos garante dois longos dias na boa companhia daquele mulherão. — Ótimo, chefe! Mas e o pessoal do departamento? Perguntando isso, Juvenal se referia às entidades trevosas que se mantinham trabalhando no escritório espiritual tenebroso, e que, normalmente, se enredavam na vida pessoal dos seus integrantes encarnados, tanto dentro quanto fora de suas atividades profissionais. Era muito comum que cada um dos advogados encarnados do escritório, as cabeças pensantes daquele ambiente, se vissem acompanhados constantemente, inspirados por espíritos que se afinizavam com suas tendências, ao mesmo tempo em que eram vigiados ou protegidos por esse tipo de má companhia que os via como sócios materializados de seus interesses escusos. Não se preocupe, Juvenal. Já me comuniquei com o responsável pelo departamento, como eles denominavam o escritório espiritual, e, valendo-me da carta branca da organização, — Solicitei a dispensa dos empregados destacados para a escolta do final de semana, porque estaremos assumindo o serviço em relação às duas mulheres, Letícia e Silvia. Solicitei que continuassem a escolta em relação a Marcelo e a Marisa, para que o estado de desajuste entre eles continue a acontecer, favorecendo nossos objetivos. — Muito bem pensado, chefe. O fim de semana será de diversão completa. — Sim, Juva. — no entanto, teremos que nos valer da fantasia para que nossos planos sejam bem-sucedidos. Tudo bem, chefe. Com fantasia ou sem fantasia, o prazer será o mesmo. Não vejo a hora. Como o leitor já pode imaginar, a fantasia a que ambos se referiam correspondia à forma física ou à aparência do próprio Marcelo, que ambos iriam adotar para envolver em Sílvia, velha companhia de orgias no mundo invisível, na sensação de prazer na companhia do colega de escritório. Seriam tão fortes tais sensações, facilmente cultivadas pelo espírito depravado de Sílvia, que, ao retomar o corpo físico, depois de uma noite de sono, a figura de Marcelo dominaria suas lembranças de tal maneira que, no próximo encontro que tivesse com ele, todas aquelas emoções voltariam à superfície de sua consciência, provocando o seu interesse mais caloroso em relação àquele cuja imagem esteve cristalizada em sua mente em decorrência do sonho arrebatador. Na verdade, porém, Marcelo não teria nenhuma participação direta naquele encontro, mas sua figura estaria ali representada por Juvenal e pelo chefe, que, travestido de Marcelo, usariam a mesma técnica utilizada quando do início da desarmonização ocorrida entre ele e Marisa, sua esposa, quando o chefe se valera da aparência de Glauco, o amigo comum. O leitor pode estar se perguntando por que tais espíritos podem usar a forma de outros para criar esse tipo de confusão. Onde estaria Deus que não impediria isso? Essas indagações, ainda que compreensíveis na pessoa leica, perdem sentido quando o conhecimento das leis espirituais se torna maior. A princípio, a todos os homens está garantido o acesso às elevadas regiões espirituais e a proteção luminosa de amigos invisíveis, conquistada graças às boas ações, aos sentimentos nobres e à oração sincera. No entanto, a lei de liberdade garante a qualquer pessoa a escolha do que mais lhe interesse e, nos casos até aqui descritos, não encontramos nenhuma de nossas personagens desejando a companhia de seres luminosos. Além do mais, dentro das leis espirituais que regem a forma das entidades, temos a doutrina espírita explicando que, uma das características do corpo fluídico que todos possuímos, e que se chama perispírito, é a sua maleabilidade. Por se tratar de um corpo de matéria rarefeita, mais sutil, suas moléculas são facilmente moldáveis segundo o desejo do espírito que o dirige. Comparativamente falando, o perispírito seria como uma roupa que o leitor usasse e que, maleável por excelência, adotasse a forma, a estrutura geral das linhas que a sua vontade desejasse lhe dar. É natural que a maioria das entidades espirituais, ignorantes dessas características, imprima essa roupagem que recobre a sua essência espiritual, a forma que sua individualidade possuía durante a vida física, sendo a mente a fonte determinadora das formas exteriores. Isso explica, muitas vezes, a apresentação enfermiça de certos espíritos que, incorporando a sua personalidade a doença física que os vitimou no corpo carnal, depois que este morre, continuam se apresentando espiritualmente com as mesmas características enfermiças, porque plasmam sua forma fluídica segundo as ideias que mantém arquivadas em sua mente imortal, ainda muito ligadas à noção da doença que os fustigou durante tal etapa evolutiva. No entanto, existem espíritos que, apesar de devotados ao mal, guardam o conhecimento dessas leis naturais do perispírito e, entendendo o mecanismo da vontade e da fixação do pensamento, podem manipular tais estruturas plásticas que revestem a alma, sendo capazes de imprimir a sua aparência a forma que desejarem, notadamente se for para impressionar, espantar ou amedrontar. E assim, não é difícil para espíritos treinados nesses processos por organizações de entidades ignorantes e devotadas temporariamente ao mal, desenvolverem esta habilidade que pode ser comparada à habilidade da memória, da mente fotográfica, da concentração, facilidades estas que, pertencentes à natureza do ser humano, podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, como acontece todos os dias quando pessoas dotadas de poder mental deles se valem para produzir prejuízos e fraudes de todos os tipos nos caminhos de seus semelhantes. Estes ensinamentos são facilmente entendíveis e encontráveis nos textos contidos em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e em diversas obras da doutrina espírita, para o aprofundamento de tal conhecimento, e que explicam a natureza as características e peculiaridades desse corpo fluídico, que Paulo de Tarso denominava de corpo espiritual, que os egípcios denominavam de Ká, que outras correntes estudiosas chamam de corpo bioplásmico, psicosoma, e que a doutrina espírita chama de perispírito. As afirmativas de Jesus estão claras na acústica mental de todos nós. Orai e vigiai, ensinava o divino amigo, no alerta indispensável, para todos quantos pudessem ter ouvido de ouvir, e olhos de ver, mantendo-se protegidos por si mesmos e não se metendo em situações que poderiam, pessoalmente, evitar. Nenhuma de nossas personagens se dedicava a essa coisa fora de moda, como dizem muitas pessoas, do orar e vigiar, do evitar situações difíceis, tentadoras, do agir corretamente, do não desejar o que pertence ao outro do evitar causar prejuízo. E como quase ninguém se protege, os homens e mulheres que perderam o corpo de carne, mas continuam vivos no espírito, carregando consigo as mesmas deficiências de caráter que marcam os que ainda estão vivos no mundo, deles se acercam para desfrutarem as mesmas sensações de antes, as mesmas aventuras de outrora, os mesmos prazeres baixos e de teor animal que lhes caracterizou o patamar evolutivo incipiente durante as suas vidas carnais. Assim, encontram muitos sócios nos mesmos níveis de sensação e desejo, sendo muito fácil lhes influenciar ou favorecer para que desenvolvam as mesmas tendências e se transformem em elementos dos quais podem sugar as energias de teor inferior que os abastece mesmo depois da morte física e tais grupos de entidades, ignorantes das leis espirituais que governam a vida tanto antes quanto depois do túmulo, se constituem em verdadeiros bandos a se agitarem em redor da fonte lodacenta a qual se jungem, dela bebendo a lama e, ao mesmo tempo, tudo fazendo para proteger tal manancial das ações transformadoras do bem. É assim que se conduzem tais entidades junto dos encarnados que lhes fornecem o um material fluídico denso com o qual se alimentam na insanidade do momento em que estão vivendo. Cada encarnado se vê, pois, envolvido pelo tipo de proteção que escolhe para si próprio. Em nenhum dos nossos amigos podemos constatar um instante de elevação, uma atitude de limpeza moral, um esforço em viver princípios nobres. Todos estavam muito felizes em se manterem no jargão comum, na vala da maioria das pessoas, como se aí encontrassem a normalidade que os absolvesse de qualquer delito, pela desculpa simplista de que todo mundo fazia a mesma coisa. Lembremos-nos de que Jesus nos ensinou que larga a estrada que leva à perdição. E, ao mesmo tempo em que se referia a essa largueza, querendo ensinar que se tratava de um caminho amplo e fácil de ser percorrido, nos ocorre também a ideia de que, sem alterar o sentido principal da mensagem do Cristo, a estrada que leva à perdição é larga também para que nela possa caber a imensidão de pessoas que usam o critério da maioria insana para justificar suas atitudes igualmente despropositadas. Assim, ousamos interpretar as palavras de Jesus, dizendo que a estrada da perdição é larga para que nela também